Fala galera, rapidão aqui, antes de começar o vídeo, eu vou fazer o um sorteio aqui, que eu tinha prometido pra vocês no vídeo do K-Drop. Eu lembro que eu tinha falado que eu sortear uma WPS Move, eu acho que foi isso, mas eu acabei prestando ela pro meu pai e ela tá blocada lá na conta dele. Então eu vou fazer o um sorteio de uma arma bem mais cara. A WPS Move ela custava, não sei se era testada em campo, tirada, eu não sei qual que é. Mas a mais cara aqui, tirando a StatTrak, é 453, então eu vou sortear uma do dobro do preço, beleza? Eu vou sortear a Noir, não sei como é que fala, que ela custa na, atualmente 70%. 6, 25. então ela é mais cara e vou acabar Sorteando ela para refazer o meu erro Com a WPS Move, beleza? Aqui tá o nome de todo mundo Que comentou lá no vídeo, é o Drago Que pegou pra mim, e vamos lá, vamos sortear aqui Vamos ver quem que vai ser o ganhador, bora Stuzin, Stuzin, meus parabéns, meu querido, você acabou de ganhar essa AWP aqui, ó Nelnor, fique ligado nas suas redes sociais aí, no seu e-mail Não sei como é que o Dragon vai entrar em contato com você E manda sua trade que eu vou dar a AWP pra você Se em uma semana você não responder, Stuzin, eu vou fazer um outro sorteio E vou estar tá publicando pra vocês aqui, beleza? Então, meus parabéns, estuzinho e bora pro vídeo, galera Antes de começar o vídeo, segue a dica do Pablito Vittar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 Pão aqui, guys, e pra vocês, hoje vai ter mais um videozinho de react. Um videozinho legal aqui. Eu tava vendo aqui o que, que a galera tava pedindo muito pra eu reagir, né? No na Twitch, comentário de Twitch também, enfim. E, guys, eu decidi reagir aqui um rap do meu amigo MMAK, reagir aqui o, o rap dele na MIBR vs Fúria. A galera falou que tá muito legal esse rap. Vou ver aqui, cara. Provavelmente deve ser alguma brincadeira, né? Entre os dois times, então já vai deixando um like no vídeo aí. Espero que vocês gostem desse react e bora pro vídeo sem mais delongas. Bora ver se tá legalzinho esse rap aqui, véi. Lembrando que o canal do meu amigo MMAK <risos> tá difícil <de> falar. <risos> tá na descrição aí, bota aí Editor pra galera aí que o tio faz um, um, uns vídeos muito top, uns raps muito maneiro. Já fiz rap do Viet, já fez rap do Gaulê, já fez, do Gaule, já fez de todo mundo. Então cola lá, guys, Vamos lá. Shhh, já começa com. M -M Bruno Conha. Bruno Cunha. Yo. Eu mundial. A camisa <risos> tanto que Só Eu gostei, cara. Gostei, gostei. Ele botou, cara. Muito a camisa tanto time afundando. legal, muito legal a ideia, velho. É time cachorrada. Que eu faço uma bolsa de Nossa, louco, do Made in Brasil. Se o é cachorro, o é o canil. IBR é canil. Olha que perigo. Só cuidado, galera. Que não <SILENCIO> <SILENCIO> é do cacete. Muito louco, velho. É sorte. Porque se vacilar, ele vai com a dona morte. E a dona morte não perdoa vacilão. Se quiser um pro seu herói, ele é o vilão. Dona morte não, tá mais pra dona Avisar pro taco que Olha aqui, faz uma não é, é Sensacional, velho. Por isso está mais pro americano do que brasileiro. Brasileiro sabe qual time do coração. A tradição de vocês ficou no antigo. Counter-strike. Aliás, vocês até tem mundial. Ganhar as outras posso dizer muito bom, velho. O ditado freguês <risos> tem sempre razão. Fúria fica calma, cês tem muito chão para andar. O show que a gente construiu quando não tinha asfalto lá. Avisa pro seu time: tem clutch do TRK. Que pega a K, abre o bomb e faz trá-trá-trá. TRKKK, menino fraco. Parece que ele sempre tá trá trá Trocaram um pelo outro que viaja. Em seis meses ele Outros aí eu senti aqui, velho. Avisar pro jacaré que hoje o KN tá poucas. Só tomar cuidado com a creche do guerrizão. Pra vir pra batalha, vocês pediram autorização. Vocês time de pedeiro. Fui a Ed engenheiro. Vini, rucha de beletas. Respeita o pistoleiro. Não ficar triste, me BR. Se hoje vocês perderam, voltaram mais fortes, mas comprou o fone do marqueteiro. Puta que pariu muito louco, velho. União sinistra puta que pariu, Juntou Vive R Fúria, União Fuzil, apoia quem tá lá representando o Brasil. União sinistra Fúria e Morte em Brasil. Ah, agora é eu juntou lembrado, os dois. 20.000 inscritos. Muito obrigado, Fúria Vive O Brasil representado Paulo, Lucca. Plano de shitado. Caralho, esse final foi Deixa eu, deixa eu ver até de novo aqui. R, o Brasil representado Paulo, Lucca. Plano de shitado. Muito louco, véi. Aí, guys, ó, lembrando que se nada que foi dito deve levar a sério, é isso aí, velho. Cara, muito louco, véi. Até eu, cara, senti umas farpadas aqui, mano. Cara, lembrando aqui, ó, o canal do nosso amigo é MMAK. Cara, muito legal essa, essa, essa a ideia que ele teve de colocar ele de um lado com a camisa da FURIA e, e do outro lado com a camisa da BBR. Ficou muito top, mano. E, cara, eu gostei demais da provocação. Hoje em dia, né, tem bastante, né, porque os melhores times do Brasil, né, que estão jogando lá fora... Os caras, mano, tem, tem rivalidade, tem muito o que fazer, mas sendo do bem, então, mano... Muito top o vídeo, cara, gostei demais. Pra quem não viu o vídeo, tá na descrição aí também, pra você ver o rap BR vs. Fúria. Foi muito saudável, é, é, um, é uma briga saudável, né, guys. E esse cara aí, ele, ele faz um rap muito criativo, eu já colei na live aqui dele. E, mano, tá de parabéns aí, ficou sensacional. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí, guys, se inscreve no canal. Que eu tô soltando vídeo a cada dois dias aqui, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, guys. Valeu, falou.